E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos definir integrais entre intervalos adjacentes. E aqui nós temos uma área abaixo de uma curva entre a e b, que nós representamos por essa integral. E, nessa aula, eu vou introduzir um terceiro valor entre a e b. Digamos que o valor esteja mais ou menos aqui, ou seja, o x igual a c. Então, a é menor ou igual a c, que é menor ou igual a b. E como essa integral está relacionada com a integral de a até c e de c até b. Ou seja, nós temos a integral de a até c de f dx, de de x, e ela representa essa área que está abaixo da curva de f de x e acima do eixo x. E temos a integral de c até b de f dx, de de x, que representa essa área. E você percebeu que essa área é a soma dessas duas menores? Então, essa integral é igual à soma dessas duas. E por que é importante saber isso? Ou seja, se eu encontrar um c dentro desse intervalo, qual é a importância de dividi-lo em duas partes? Isso é muito importante para quando estamos lidando com funções descontínuas. E, com isso, você pode quebrar a integral maior em somas de integrais. E você vai entender isso de fato quando provarmos o Teorema Fundamental do Cálculo. Essa é uma técnica muito, muito, muito importante. Só para você entender isso melhor, deixa eu colocar um plano cartesiano aqui com os eixos x e y. E aí você vai ter o A aqui e o B aqui. E aí eu vou ter uma função constante aqui e aqui também. E a integral sob essa curva nesse intervalo é toda essa área aqui e que você pode dividir em duas integrais. Ou seja, a integral que vai calcular essa área aqui e a integral que vai calcular essa outra área. E você pode calcular isso utilizando essa propriedade. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. e Até a próxima, pessoal!